Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem informações para a gente das oportunidades de emprego agora na Casa do Trabalhador. Oi Albert, quantas vagas para esta quinta-feira? Oi Ana, são 86 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. Vou listar aqui algumas, né, algumas vagas que estão disponíveis na Casa do Trabalhador aqui em Trasagos, como ajudante de açougueiro, ajudante de obras, armador de ferragens na construção civil, atendente de padaria, auxiliar de torneiro mecânico, tem chapeiro, faxineiro, são 10 oportunidades, mecânico de veículos... É, tem também oportunidades para operador ou operadora de caixa, são nove oportunidades... Pedreiro são 15, repositor em supermercados, servente de obra são 15 e soldador são duas oportunidades. Portanto, se você se interessou aí por algumas dessas vagas, vá até a rua Munir Tomé, número 86, no centro aqui em Trasvagoas. É aberto todos os dias, das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, não fecha para o horário de almoço. Tem um telefone também que você pode ligar para você tirar todas as suas dúvidas, que é o 39291938 ou você pode baixar no seu celular aí o aplicativo da Funtrab que é o MS Contrata Mais que dá aí né agilidade para você ser atendido aí com horário marcado e além né dá para você saber as oportunidades que tem não só aqui em Três Lagoas mas para alguns municípios aqui do Estado do Mato Grosso do Sul portanto são 86 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho da casa trabalhadora aqui em Três